O presidente Lula quer atrair investimentos chineses para o Brasil. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Gleison Santos esse é o canal Método Secundário. Assista esse vídeo até o final porque eu tenho alguns vídeos para deixar registrado aqui nesse vídeo. Para a gente poder assistir juntos, são vídeos bastante interessantes que eu quero estar tá registrando. Aqui, Vamos então para as informações, os últimos e atuais acontecimentos. Multidão invade farmácia no centro de São Paulo e estabelecimento é saqueado. Essa informação circulou pelas redes sociais, também foi noticiado nas grandes mídias. Foram cenas assim bem lamentáveis mesmo, inclusive eu vi cenas parecidas em vídeos gravados nos Estados Unidos então não é somente é, por conta de vícios tem uma série de questões que acabam estimulando as pessoas um grupo de pessoas a terem tipos de atitudes como essas aí não é apenas o vício mas tem outras coisas também vamos fazendo o um giro aqui assim olha só a cor do Brasil China para driblar dólar é sólida jogada no xadrez. Então o governo brasileiro definitivamente ele assumiu essa postura de fazer uma espécie de um boicote ao dólar. Não parece, mas isso é um conflito também. Então o Brasil está assumindo um lado nesse conflito. Vamos girando, tem mais uma aqui, olha só, diz assim, governo Lula registra recorde de desmatamento no Cerrado e tem segundo pior índice na Amazônia, matéria da Gazeta do Povo. Ainda outra matéria aqui do G1 que diz assim, Lula assina decretos que alteram regras sobre saneamento e estatais vão poder prestar serviço sem licitação. O que é a licitação? Aí você pega aqui, olha só, licitação. É um complexo procedimento administrativo por meio do qual a administração pública escolhe, dentre as várias possíveis, a proposta que seja mais vantajosa do interesse público por execução de obras e serviços, compra de materiais e de gêneros. Ou seja, em outras palavras, a licitação é como se o agente público, o administrador público, estivesse andando em uma via onde tivesse ali vários várias pessoas oferecendo o mesmo serviço para ele, aí um grita, aqui é mais barato, olha, aqui a gente faz assim, aqui a promoção é assim, aqui você vai ter essa vantagem, e o administrador público vai ouvindo aquelas propostas, aquelas promoções, aquelas ofertas, e ele vai escolher por aquilo que for de melhor para o interesse público, mas... Esse decreto que o presidente assinou, ele faz o que Ele tira a licitação, de maneira que não, não existe, então, essa concorrência de um para com o outro, oferecendo serviço para o agente público, abrindo caminho para pessoas mais intencionadas, que querem ó, trabalhar, mas aí peguei para a gente aqui também, olha só. Congresso deve discutir como reverter mudanças de Lula no marco do saneamento. Então, essas mudanças que o presidente decretou, que foi ventilada aqui pelo G1, né, que diz assim, vou ler novamente, diz assim no finalzinho do título, olha só. Estatais vão poder prestar serviços sem licitação. No Congresso, eles vão ter a possibilidade de analisar isso e reverter, se possível e preciso for. Aí tem mais. Aí peguei essa matéria também que diz assim, Lula quer atrair investimentos chineses para o Brasil. Bom, o presidente Lula, ele é bom com as palavras, né? Então, ele tem uma boa oratória no linguajar popular, é bom de papo. Se ele conseguir usar esse poder que ele tem na oratória para trazer coisas boas para o Brasil, vai ser show de bola. Peguei aqui também, diz assim, Lula quer sociedade com a China e diz que convidará o presidente da China para vir ao Brasil. Não é segredo que o presidente já fez diversos elogios ao regime chinês e é bom a gente lembrar que quando você olha para a China, você está olhando para aquilo que eles querem como futuro para todas as nações. Segui para gente aqui também matéria do segurança eletrônica só para a gente dar uma olhada como que é o sistema chinês, que é aquilo que eles querem implementar no mundo inteiro. Olha só China desenvolve um novo sistema de vigilância em massa, o governo da China está desenvolvendo um novo sistema de vigilância baseado em reconhecimento facial capaz de monitorar pessoas que integram grupos de interesse para a administração local. Conforme a publicação, uma ferramenta se baseia em dados coletados de celulares, redes sociais, bancos de fotos, registros de posses dos cidadãos, carros e imóveis e as viagens pelo território chinês, passagens e hospedagens. Câmaras instaladas em locais públicos também fazem parte do serviço. Esse é o sistema chinês de atuar. Inclusive, esse sistema de monitoramento por câmeras da China, não é feito usando apenas câmeras de vias públicas, mas também existem câmeras dentro das casas das pessoas, esse é o sistema chinês, que é aquilo que eles querem implementar em todo o mundo, agora eu queria deixar aqui registrado alguns vídeos, eu não tenho a explicação para esses vídeos, mas eu quero deixar aqui registrado, quem quiser baixar os vídeos vai estar tá no Telegram, tá? Eu separei esse vídeo aqui, são formigas com comportamento circular, um comportamento muito interessante. Há quem diga que isso tem a ver com uma questão magnética, com a questão do, do polo magnético da Terra. Enfim, se você tiver uma explicação para isso, você pode deixar nos comentários. Eu não tenho explicação para isso, mas eu quero estar deixando o vídeo aqui como registro. Eu nunca tinha visto algo semelhante a isso, nunca. Tem outro bem semelhante a esse, mas são aves que ficam fazendo esse movimento circular, olha só. is Aqui pelo que eu pude perceber tem um gato no meio ali, não sei se esse gato está vivo e essas aves estão fazendo esse movimento circular em volta aí do gato, é interessante porque eu nunca tinha reparado esse movimento circular, nem nas formigas, nem nas aves, tem outros vídeos onde mostram que ovelhas também estão fazendo esse movimento circular em diversas partes do mundo. É uma coisa bastante curiosa. Eu não sei o que isso significa. Aí aqui nós temos esse robô no estilo humanoide, né, fazendo uma demonstração de como seria estar trabalhando. né. Você vê que ele faz o trabalho ali. Com muita facilidade, com muita tranquilidade. E com certeza é um robô aí também munido de inteligência artificial, sensores e tudo mais. Aí separei esse outro vídeo aqui também. Esse vídeo aqui, a moça e o rapaz chama uma espécie de Uber aqui desse país, eu não sei se é Estados Unidos onde eles estão, mas enfim, o carro chega até eles sem motorista. Eles ficam ali encantados com a situação, começam a filmar e mostrar como que é um carro sendo guiado por inteligência artificial sem a necessidade de um motorista ali conduzindo o carro. Olha só. O estacionado. tem a letra do seu nome em cima, L C. Eita, que não sabe nem como abrir a porta. O nome aparece pra onde a gente tá indo. Tô apaixonado, o carro é muito lindo. Meu oh. Deus do céu. Eita, For como dirigir. Aí você vê, o carro vai andando sozinho, sendo guiado por inteligência artificial. Eu vou estar deixando o link do Telegram na descrição e lá no Telegram você pode estar baixando esses vídeos. Então o que você percebe aí? O ser humano ele vai entregando cada vez mais a sua vida na mão da tecnologia, na mão de robôs, na mão de mecanismos tecnológicos, na mão da inteligência artificial. Enquanto a tecnologia, a inteligência artificial está trabalhando supostamente a favor do ser humano, tudo bem. O grande problema é se um dia, por uma razão ou outra, de repente, essa tecnologia ficar possuída ou defeituosa, é o ser humano que entregou a sua vida na mão dela que vai sofrer a consequência. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Vou ficando por aqui. Sou o Santos, esse é o canal Método Secundário. Fique na paz. Até o próximo vídeo